E de 2020 na rádio FSM pra toda a universidade um abraço pra todo curso de direito Maravilha, vai daí Essa é Não vê que não tem quatro de meu bem, Bandar 2020 não tem pra ninguém O homem mandou japa, é o homem da verdade É preto no branco, mas o tio é cinza na cidade Não importa a maldade é Paris ou Luidião E o Pedro e o Tales Silveiras, primo, irmão Pois o trago é certo O Júlio é alto Vamos conversar o ano sendo maço e menos Vamos negociar Roubaram os decks do Otávio Vamos processar Taxa chapão, mas é o Vamos adicionar Aquela de Manos, rapaz, está bem viva Viva, viva. agonizada, pai, daquelas meninas oh, Da locadora, rapaz, está, está bem viva. viva E logo mais tem mais O nome da Marina, não é difícil, da mical. Sentimos falta da Laís, e da Antiflacrima Que bom que temos Isabel e Floripa companheiras Andressa, Vitch, Cat Nath, completa a a e A do d a do d vamos processar Com a Pamela e a Nath e o Fazer pé civil estudar estudado, desenhador sem queixo, casco, como providenciado. Gustavo, Filipe, que e Paulo e papo vão atestar aquela dúvida. É Foi de diferença, farinha, farinhas, que a corizada vai firmar doutrina. Ao mais claro, agora a forma a TV é demais, que a turma é demais. <risos>